Opa! E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz a minha tranca. Ela também pode ser um assistente pessoal. Vocês não estão vendo ali na telinha LCD? Mas está escrito, seja bem-vindo João Victor Eu coloquei uma entrada de boas-vindas uh, A montagem vai estar aqui na tela Bem aqui desse lado, onde meu dedo está O que, que eu utilizei? Eu utilizei um sensor de luminosidade Um sensor de temperatura E um sensor para detectar o controle E serve o motor, o Arduino e o LCD aí, Como vocês já viram O para cima... Eu usei para ele mexer ali no cerco Para baixo, utilizei para ele trancar a porta Foca a câmera Um eu usei o horário 2, o eu utilizei para ele fazer Acho que é a temperatura, se não estou enganado E o 3, é a luminosidade O mute, eu usei para ele mutar o som Coloquei um apito E o hashtag eu utilizei para ele fazer o som Beleza? O sensor que eu estou utilizando Para o meu controle Ele é um sensor de curta distância Vou até mostrar ali pra vocês verem onde eu coloquei meu sensor. Chegando bem pertinho dele. Eu destranquei. E o que está que escrito ali? Está é escrito aberto. Vocês não conseguem ver, mas está escrito aberto. E o endereço do canal aqui. O 1 ele está mostrando o horário. O 2 ele está mostrando a temperatura. O 3. Ele está mostrando a luminosidade. Com esse potenciômetro, eu regulo o LCD. Como eu tinha falado para vocês, eu posso apertar o botão mute, que ele não vai mais fazer barulho. Em qualquer caso, se eu apertar algum desses botões aqui, ele não vai mais fazer barulho. É só com um hashtag que ele vai fazer voltar barulho. O código, para quem for fazer esse projeto, por favor, deixa o domínio aí da Robotech, Beleza? O código e a imagem vão estar no site da Robotech, beleza? Se você gostou, já sabe, deixa o um like, dá um like aí, véio, não custa nada. Inscreva-se aí no canal e comente aí qual for a dúvida suas. Então é isso, garotada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!